Vamos ver se tem umas gabetinhas aqui, que às vezes tem umas gabetas. Ei, homenzinho. É, homenzinho? Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Ih. Sabe oh, que ele está oh. nos esperando. Vai deixar mais interessante. Ó, o oh, molequinho. Oh, oh, Estou oh. pronta. Vamos? Apaga a luz vamos vamos que vamos Cara da ação Ei, hey, Tess, ei, hey, Tess Ei, hey, lindinha Como você tá hoje? Fiquei sabendo Agora que não, é, não é. Tern vamos. Ah, vamos, vamos, vamos, vamos Fica, vamos, vamos, vamos, fica vamos, de boa Não, tá me ouvindo? Fica de boa Já Relaxa Ó oh. não vai com isso. É bom você ficar quieto Vamos fazer um patola aqui, hein Ixi vou, vou passar longe do patola ali? O sapo dele deve arrancar um pouco mais de HP Beleza, voltando ao game Calma aí Bastão de baseball Cano Ó. Oh, oráculo do Matrix. Ó o almoço Você não vem, mas... Rapaziada, tá rolando é assim, o nigga é assim. do, do Walking Dead. Ah, é o é negócio aqui não a é muito, muito amigável, hein? Ah, é é, ah, é. Se é se ah, Tá rolando o ah, Street Fighter ah, ali embaixo? Aonde Cuidado, cite não, não Acho que é cantiga, nem pergunto. Tranquilão, já estamos no local mais perigoso da cidade, ó. Tá rolando uns. um leite milk bar aqui? É! É bom ficar esperto. Quero ver onde é que você vai. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Vamos entrar. Ó. Oh. Marca dos vagalumes. Registrada. Sim. E aí, tiazinha? Só pode ser aqui. É o, único, é o único local. Pois é, ela deixa nós ir na frente, hein? Vamos. Porque... Ok, peraí. Pois é, altos machões. Agora é... Oh, meu Deus. Pois é, tem o kit de bengala. tá a gente tá na área, hein? Vocês têm Amor à vida. Vamos dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você, a gente quer o Robert, você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. <risos> Vadia, vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Oh, louco! É você, <risos> Vaza, tio. Tá beleza. Rapaziada, é, tá? tirando esse controle velho aqui... Eu cubro você, aponta pra é eles. É bom você cobrir, tia. Ah, beleza. Aponta pra eles. Oh, meu Deus. Ah, um já foi, tio. Um não. Ai, dois já foi. Ô tiozinho, é zóio, é zóio. É zóio shot, hein? Vamos tentar usar ele. Ei! Olha, tamo indo bem, tamo bem. Por senhor, tamo junto. Obrigado. Beleza, você está com pouca energia. Segure. Plus. Segurando isso aqui, a gente já restaura. Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que tem, tem munição vou Loki? É da Cheques em é isso, Loquinho? <risos> tá esperto, hein? O bico do você. <risos> Tranquilão. Ô, tiazinha, calma aí, calma aí. Pera aí, até tá, tá, tá rolando uns bagulho aí. Oh, Ó, this is not. Ó, oh, meu, pera aí, tia, calma aí. Tá rolando uns negócios aqui. Tá rolando umas escrituras. O caverninha curte desvendar, hein? Dá um empurrão. Sobe aí. Vem no peito. Ó. Oh. <risos> Agora a tiazinha ali com o braço ela puxa a caverninha. Porque é. é... Pensa numa musculação, academia e tudo mais. Tio. Ó, crossfit. Dá a mãozinha pra ela, dá? Rapaziada. Muito bem. Vamos ficar esperto na hora de escolher mulher, hein? Tem que ser mulher sim. tio. Precisar ser sair numa treta ali. Ó, os ratão de dinossauro. Beleza, Beleza, Vai na frente que eu tô ligado que você é... Nossa senhora, mestre do Paranauê, hein? Cordão roxo, ponta cinza da capoeira. É a verdade. Rapaziada, já tá rolando umas casinhas aqui? Aqui, Joel. Oh, meu deus. É Joel. Joel. Joel não. Joel, Joel não soa bem. Não. O Joel. Tem que agachar Joel. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não já era de uma rodália. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Rapaziada, é, essa tese aí ela é altamente testosterona, hein? Olha aí! Olha a brincadeira! Já furou um rim. Já furou o bucho do Loki. vamos na moral. Rapaziada, pisou na pedra que o cara vira, já game over, hein? Ó! Beleza, para estrangular! Já rolando estranguleta. É o quê? Segure R1 para concentrar. Rapaziada, vamos concentrar o sentido Spider aqui do, do Bano Joelista. Ó. A gente entra tá no submundo da cabeça do Bano Joel. E a, o louco, tem altos caras ali. Agora, agora a, a treta vai ser mais forte, hein? Rapaziada, tem que, tô ligado tem como pegar uma garrafa, umas pedrinhas. Vai lá e vê Antes que os caras veem nós vamos simplesmente dar uma olhada aqui no, no local. Ó. Tá rolando um Kalimbeck ali? Acho que não tem nada aqui não, gente. Vamos ver atrás do caminhão rápido aqui. o jogo. Pelo amor de Deus, hein? Nenhuma pedrinha, nem um tijolo. Nada. Beleza, vamos agachar aqui e ver qual que é. Tranquilo. Ó, o Sebastião King tá aqui. Eu ia te contar que estava boa joga. E apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco, cinco, cinco. Todos algemados. Rapaziada, vamos. Foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang. Foram executados. Nossa. É, parece que estão fazendo isso em toda a cidade. Estão massacrando eles. Pois é, acho que tem como entrar agora, hein? Que é que tem um primo que trabalha com eles. Peraí, vamos ver como esse Loki tá. É. É. É ah, ah. Espero que esteja bem. Ah. Ah. Vou... Um Loki foi deitado. Ah. Ah. Ah. Ah. Es... Ô, oh, louco! Eu nem via te entrando. Rapaziada, tem chaves, lock hein? Ó, oh, já tô com a chavinha e tudo mais, tio. Chave do depósito. Aperte vamos o botão mágico vela. para vê-la. É, já apertei. Rapaziada, deu um chute no cara aqui. Ele é mas... o oh, Leonardo DiCaprio, tio. Oh, meu Deus, Titanic. Beleza, tranquilo, rapaziada. Matamos o cara, tio. Ô, oh, meu Deus do céu. Não vai ter Titanic 2 mais, hein? O que Você tá de boa? V vamos entrar aqui? De boa. Ó, oh, oh, tá na hora de trocar essa lâmpada aí, oh, mano, Joelson. Quando estiver com pouca munição, procure outras estratégias para sobreviver. Beleza. Ó, oh, ó oh, já tem garrafa X aqui. Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de recolher Beleza. Vamos esperar os Lock trocar ideia. Pois é, onde é que a gente joga essa garrafa dentro aqui? Não tô lembrado não. Ó, oh, vamos jogar ali dentro. Louco jogo! Rapaziada, os caras estão em vários. Eu acho que eu toquei a garrafa errada, hein? Ô, oh, Tess, fica calma aí, fica calma. Rapaziada, acho que eu acabei de, de, de perder a garrafa. Ele vai sair fora. Ô, oh, jogo, aí não, hein? Será que tem mais garrafa? Ó, oh, o bom era o Cabernet ter vindo aqui primeiro. Mas rodamos! E agora, tio? Onde é que eu vou achar mais garrafa benta? Lá em Sorocaba. Passeada. <risos> Vamos procurar outras formas de sobreviver. Demorou, é nóis. Beleza, os locks estão... O jogo. Cadê os locks? Pai, fora. Olha aqui, tio. aí é presente de Natal, hein? <risos> <risos> Cuidado, oh. tem mais, tem mais, hein? <risos> oh, dá um apagão. É o um apagation no lock. Ó, ó, ó, o tiozinho não deixou muito não, hein? Rapaziada, é, tinha mais dois lock aqui, hein? Eu tô, tô ligado nas suas intenções, jogo. Pegamos mais uma garrafinha. Vamos na moral ó, atrás do... do Canebec amarelo aqui? Ó. Oh. Tranquilão, tá rolando banheiro aqui, hein? Tranquilo, vamos agachado. Tem... Altos locks aqui. Ó, oh, ó, oh, lá em si. Nossa Senhora, chegamos na fazenda, tio. No um grupo, no um encontro de amigos e inimigos. Esse é um cara com uma metralhadora ali já preparado para bicar o caverninha. Tranquilo. V vamos jogar. Peraí, aí, ó, oh, se você não se importa, eu vou jogar bem aqui. Ó, oh, o lock vai chegar perto, a gente bica ele por trás. Você escutou, né? O jogo, você escutou? Olha oh, ali, é tio. Ó. Oh. Os dois só olhando. Aí não, hein? Paz, os car os caras estão ligados, hein? Olha ali. dando Sorrindo. Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, não vai ter como não, hein? Ô, oh, Tess. Rapaziada, os dois lá em cima vai ver. Eles ficam olhando pra frente, hein, jogo? Ah, beleza, vamos pegar o Loki ali. Ó, oh, nas costas Ó, oh, louco, jogo! Rapaziada, é. é, é Tive tipo, que rolar uma capoeira, tio. Teve que rolar um capoeira aqui. Nossa, que knock naute. Ô, oh, louco! Rapaziada, tá rolando os tirotex. Fica esperto, hein? Ó, ó. Ô jogo, eu sou o de mira. Eu sou o de mira, jogo! Ô, oh, Tessa, eu tô te acertando, hein? Rapaziada, no, no controle aqui não dá pra virar não, pelo amor de tal. Ah, oh, vou, vou ter que nocautear esse lock. Vem, a capoeira! Toma! Caralho! aí, tio? <risos> oh, peraí, peraí, tiro não vale, hein? Não vale. Ah, aí você vai correr? Por trás eu pego, hein? Por trás eu pego. Rapaziada, é, até eu pegar as, as moral desse controle, velho... Nossa, acertei o um cano. Oh, meu Deus! Onde? O jogo? E aí? Rapaziada, é, tem um lock oculto, hein? Não curto. Pera aí, peraí. Será que a Tesla matou? Tes? Eu tô até de caberninha aí ruim nesse controle velho, hein? Ô, louco, o cara tá ali, tio. Ai, ai. Pera aí. Fica a cabeça na janelinha aqui? Rapaz, vamos pegar lá em cima pra ele esse é louco? Ó. Oh. Aí! Ó, oh, louco o jogo. Não, não, não. Vai ah, ser é mais levar, tio. Agarra. Isso, calhambeca, calhambeca. Estou calmo, estou calmo, rapaziada. Amassamos o, o, o ocular Obrigado. dele. Vou, vamos esperar a vida encher um pouquinho. O Cabernet vai ter que fazer um treinamento com esse controle aqui. O Cabernet não joga no pace pes... Pestechas. Como que é o negócio É, tem razão. Rapaziada. Não, acho que é uma por aqui. Como é que é o negócio por onde? Calma aí, Tess. Calma aí, calma aí. Eu, eu, eu tô no local, no galpão. Com certeza os caras devem ter altos itens aqui. Uns coquetel monoflovs. Uns granel são. Talvez até uma rocket do lanche Vamos se ligar, hein Beleza, vamos descer e puxar a cordinha ali Que o caminhão já tá ligado ó Acho que não tem mais item não Meu Deus do céu, aí ferrou, hein? Olha o garoto. Rapaziada, chama o Loki, hein? É o Robert. O filho tá Vamos acabar com isso. Rapaziada, vamos pegar esse Robert aí e, e, e chutar os zain dele. Ele tá muito forgado. Beleza, rapaziada. Não esquecermos. Ó, hum. da oh, é, visão 3D do Loki. Aqui. Eles são muitos. Rapaziada, eles são muitos. O caverna vai tentar não usar vida. Não tem que tem que por motivos... De economizar Ó, tem um lock por aqui Pô, oh, oh. oh, faquinha, tio, faquinha? Aí não, hein? A faca é uma arma exclusivamente furtiva Que permite matar inimigos mais rápido E silenciosamente do que estrangulá los Aproxime-se de um inimigo sem que ele perceba E agarre -o usando o triângulo Pressione triângulo nova ah! Ah! Rapaziada, é, é... Resumindo, a faca mata rápido Peraí, peraí, peraí, eu não tô aqui Pelo amor de Deus, hein? Você tá louco? Sair dos muros é assim. Mas tem, tem um loquinho ali? Ó, oh. eu ainda prefiro arriscar aqui. O que, que ele tá falando? Eu não sei, hein, tio? Eu só vou mudar ele aqui. Vamos dar um apagão primeiramente? Ó. Oh. Ó. Oh. Oh. Apaga o globo dele. Apagamos o globo. Bota pra dormir. Tranquilo? Pe pega as munições do Loki. Vamos nesse sentido aranha aqui, tipo, ó, ainda, ainda bem que esse cara tem um sentido spider. Beleza. Desse lado aqui, com certeza, deve ter uma concentração de loques. tá rolando uma ult aqui. Vai ficar esperto em jogo. Cuidado, cuidado. Toma o Joelson. Ó, oh, louco! E aí? Ó, oh, ó, oh, tá, tá perto Vamos investigar aqui, aproveitar que o cameraman, ó oh, O cameraman ajuda, tio Conte com os cameramans do jogo Beleza, será que tem como a gente passar ali rapidão? Pô, oh, meu Deus, apaga a luz, né, caverninha? Rapaziada, tem dois lock aqui, hein E agora, tio? Três! Rapaziada, e aí? Será que tem... Os loki vão se separar Um vai ver tio, está com pedaço de pau e tudo mais na mão Ó, oh, será que tem como? É um um, um, um, já era O ah, outro vai voltar Oh meu deus, não volta não tio O cara não voltou Ô oh, jogo, e aí? Olha, deu, deu, deu certo Ele sentiu o spider outra vez Vamos vamo por aquele lado ali que eles vão ver o amigo dele no chão ali ele ferrou, hein Ó oh. Rapaz, é, tem só esse lock aqui A gente deita ele Mostra pra ele como é que é A parada Ó, oh, ó oh. ah, é, é bom se apagar, seu lock Não, oh, meu Deus, não deixou nem dinheiro pra nós Nem, nem, nem munição Tranquilo. Escritor, deve ter lá. Vamos. E aí, jogo? Ô, ah, louco jogo! Ai, eu não erro, tio. Aí é saio! Eu tô calmo. Rapaziada, então o caverninho já tá pegando as mãos de controle velho. Tá cheia vida, tio. Ô, jogo, já tá cheia vida. Ô, oh, meu Deus, tem três vidas aqui o caverninho economizando. Oh. Tranquilo, tio. tá no máximo. Beleza, vamos <risos> abrir a portinha aqui com amor. Com amor. Desce. Um tijolo na mão, tio. Já dou uma tijolada na cabeça do Lorde. Queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma! E vai se fuder! Tá fugindo! Pegamos! Pegamos ele, encurralamos! Robert! Tor, por aqui! Oh. Vai, Joel! Ele virou pra direita. Ô, ah, louco! Rapaziada, eu quero derrubar as paradinhas deles. Ele, ele entrou aqui. Rapaziada, ele entrou ali, ó. ó. Vamos seguir a tiazinha. a tiazinha. Onde? Pra cá? Ó a janelinha aqui, ó. Oi, Robert. E aí, Robertão? De boa? Tess, Joel, sem ressentimentos, tá? Nenhum.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 Para! Para! Para! Para! Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Como é que Olha, é? Eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é Quem que… Quem está com as armas? Não posso. Me dê ah. alguns dias. Ah. Ah. Ah. Rapaz, quebrando o braço ajuda, hein? Ó, vai lembrar a... de tudo. Tá, com as armas? Agora lembra, tio. Ó. Os vagalumes... Oh, meu Deus, era tão fácil. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que, é que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Oh! Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá. A gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Oh, meu Deus! Aí está. A Rainha Vagalume. A Rainha Vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Pois é, foi mordida, Onde bem. está o Robert? <risos> Escorregou, Eu tipo. preciso dele vivo. Escorregou, bateu a As cabeça. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. A ração sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. Como é que é o negócio? Aí, Tess. O Joe. De quantos cartões estamos falando? Ah, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso e devolvo suas armas e mais. Como tirar uma coisa que da que cidade. Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tem que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos que sair daqui, agora. Ô, Joe! Ô, Joe! Se, segue a tiazinha. Se quiser isso, temos que nos apressar. Beleza, tiazinha sabe o caminho. Vamos seguir ela? Ó, oh. pega a lanterna, lanterna, mostre. Todo mundo é Spider-Man do game, que bom? Isso. O aqui O Tizinho, sobe logo aí. Não, não. O Joe! O oh, meu Tizinho tá apagando, desapagando aqui. Como é que é o negócio? Eu quero... A tia Z não deixou subir a escada. <risos> Ô, jogo, sobe primeiro aí. Sobe, tia. <risos> tá rolando uns um desentendimento aqui? Ô, oh, meu, Deus, Beleza. <risos> Beleza, vamos subir. O edifício inteiro, ó, a vista da cidade, Tio. Oh, Ô, louco. O sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Pois é, Por tá aqui? rolando altas explosões Tá rolando, tá rolando Tá rolando altas Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade Mas eles precisam de um bode expiatório Olha Eles aí. estão tentando nos provocar Parece que sim Estamos tentando nos defender Entra aí, tia Ô, oh, tia Ó, oh, meu, tem quem tá na frente? Altas mercadoria hein? Ó. Oh, peças para melhorar as armas. Cabernet já curtiu. Rapaziada, precisamos de encontrar urgentemente a escopeta. Oh, meu Deus. Escopetão é bem-vindo em qualquer jogo. Ou gameplay. Eu te assim, Abre na moral. Joe, me ajuda aqui com isso. Claro, claro. Ô Joe, ajuda ela aí. <risos> Beleza, ó, ó, ó, policiais, hein? Esses caras são é, tá. altamente Sustados. armados. Aquela é saída, a porta embaixo da ponte. A porta embaixo Deixeira da ponte. Sustos. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Beleza, passar na escondida. Precisamos chegar ah, até ah, a porta. Beleza, de oh, ó a porta tá ali. Vamos na moral? Correndo. Ó, tem um lock na porta. Tijolos do amor. Tem um tijolo no chão aqui, hein? Dê a volta e pega o outro. Beleza. Dormiu, dormiu Botou a guardinha pra dormir Ótimo. Beleza Tô com a, com a lajotinha, né? Pega o tijolinho Ó, oh, o cara dormiu na posiçãozinha ali, hein? Curtiu o bracinho dele, beleza Concentração, vamos nos concentrar O que que acontece? Tem lock aqui em toda parte Rapaziada, é, dá pra ver se ele, se ele bater os olhos ali, o binóculos dele Mas tá ferrado, tranquilo Ó, tem outro na mira. Ah, dá pra pegar esse lock aqui, Se tiver mais de um, ferrou. Só pra avisar. De-de-de-de-demo um, o um mata o um mata-negão nele. <risos> mata-negão caiu. Apagou. Rapaziada, tem outro lock ali. Tem que ficar esperto de sempre. O jogo. E tiro? Já vai, tarde. Ô oh, meu. Os caras estão apagando os locks aqui, hein? Coiche! Vamos com calma, que tem dois locks agora Ó, oh, aquele ali é o lock mestre Altamente profissional na área de matar sangri, sangri frios. Vamos derrapar nesse lock aqui Aproveitar que eu... Ó, oh, ó, oh, é agora tio Isso oh, Ô meu Deus, tem dois voltando, solta tio, apaga, apaga oh, Eu não tô aqui, eu não tô aqui Vaza uh. de boa Ótimo ataque Pode deixa o, o Loki desacordado no, no local. Vamos tacar um tijolinho aqui. Será que ele vai ver o tijolo, tio? Joga lá pra lá. Eu acho que ouvi alguma coisa. Claro, né? vai lá ver, seu Loki, vai lá ver. Peraí, tem, tem outro Loki aqui? Ó, ó, ó. ó louco, jogo! Oh, peraí, jogo, já. Nossa senhora, que arminha. É Vem pra carregar! Oh, Deus, demora pra carregar, tio. Peraí, peraí. Tirou TEX, tirou TEX. Calma. Calma, tio, calma. Cadê? Tem dois. O quê? O que dois? Ô, oh, louco! Rapaz, oh, tem um botão que, que ele fica encostado na parede. Eu acho que é isso aqui. Ô, ah. oh, louco, não encosta não! Ô oh, meu, pegou o zoinho, pegou o zoinho! Ô, oh, louco, o cara já tá aqui atrás! Ai, ah, isso vai cair, velho! Né? Ah, isso aí cai. No braço! Rapaz, foi calculado no braço da arma. Ah, oh, oh. Tô calmo, tô bem. O Joel tá bem. A Tess está bem! E a dona Jury Nelsons está bem! Rapaziada, agora esses caras no chão que não estão bem. Merda, eles pegaram o Warren. Pô, oh, mas o Warren já era. Rapaziada, é, não curtiu, não, hein? Rapaziada, por que é era é o Warren? Você tem razão. Vamos. Não falta muito. Rapaziada, <risos> é, dá pra dar uns bicudos nos caras aqui, que coisa mais louca. Olha aí, dá pra. com. largar de ser louco, é o bracinho dele? Ó. Oh. Vamos ficar esperto, hein? Beleza. Será que a gente tem que abrir o portão? Cadê, a Tiazinha? Meu casa! Ou, ou será que a gente tem que descer ali? Tem que descer! Carzinho! eu acho que o único caminho que sobrou é essa descida benta. Ó. Waterline Suns Number 33. O que, que é com S? É exatamente o local que a gente tinha que ir. Ó, ó. Cai pra dentro. Vamos, entre. Aí ah, não entra mais, hein? Ó oh. Aonde estamos indo, Marlene? Ô Marlene Por aqui Tá perto é. agora A Marlene tá ligada Tá ligada É bom você ter munição pro caverninha E ter as armas Devolver tudo Como é que você tá? Estou perdendo o fôlego Mas vou sobreviver Rapaziada Sintomas de estar virando O lugar não é muito longe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 É essa porta eu secreta, me ajude hein? Ó, o oh, que, que eu disse? Ô, ô, ô. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Solta ela! Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar. Consegui ajuda.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 Vamos! Beleza então! Vamos levar essa garotinha! Rapaziada, tamo aí com ela ó! Tal da Ellie, com seu All-Stars, bolsinha juvenil e camisetinha rosa. Vamos, vamos continuar, tio! Vamos que ela tá junto agora! Nossa, ouvi oh, os tiros! Ele escorregou, bateu a cabeça. Vai acontecer o mesmo com você com a gente se não sairmos da rua. Claro, vamos sair fora. Você é o um profissional, só tô seguindo você. Então segue, segue. O oh louco, rapaz, é tanto tá tempo de guerra e tudo mais, né? Ei. Aqui embaixo. Ó, oh. caminhos secretos. Rápido. Tá rolando um carro sinistro aqui. É, é bom nós agachar, tio. Ó, ó. O Joor não quer ser processado. Tio. Os caras processam, hein? Vou ficar ligado, hein. Tranquilo. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Não dá um tempo. Beleza. Rapaz, tem um, um cheque aqui? Ó. Caverninha lembra essa parte aqui. Terrapa o Fuscão? Ó. O Joe é forte, Joe. Se liga aí, <risos> ó. Oh. Estaciona. Vap, oh. já era. Aí, L, Eu, você e a subida. Será que ela sobe de boa? Tá vindo a moral, hein. E aí? Sobe aí. É de boa. Não. Pode ver, falou. Vamos ver, ela vai subir. Aí, falou. Tranquilo, vamos cair pra dentro aqui, que essa é loja vem mais rápido. Tá Ó. Coisas? É. Coisas, é. vezes. Você já de muito tempo? Não, é a primeira, primeira vez. vez. Sempre tem a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Eu não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Hum. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar porque você está me levando. É isso que você quer saber? Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Como é que é? Pois é, já fez amizade rápido, hein, mano, Joelson. Não estou nem aí pra você. Rapaziada, vamos ensinar uma lição pra esse carinha é aí, pelo amor de Deus. É aqui. O que tá fazendo? Dormir. Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Dorme. Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Ô, meu Deus, vai lembrar, hein? Vai lembrar da Sarah. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, hey, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda a parte. Como tá Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Mercadoria, tio. Altas armas em troca de deixar a Ellie do outro lado da cidade. É, ué. Não vai ser uma missão fácil. Vamos, ficar ligado na chuva. Trocar não muito da... estranho nos oh. mandarem fazer o contrabando. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles e nem a segunda. Ela perdeu muitos homens, não dava para escolher. É, Espero que tenha alguém vivo para nos pagar. É bom. Alguém vai estar lá. E aí? Tem, tem... Oh, meu, deixa eu o deixa de passar de secreto, paradinha. Oh. Uhum. Uhum. Ó. Vamos. Uhum. primeiras damas. Tranquilamente, ó. Pois é, Fuscão, quem tá tá ligado? Fuscão, hein? Pois tem um botão aqui? Quem tá esperando, né? Ela disse que tem e de outra cidade. A garota deve ser importante. Ah. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo oh, assim. Oh, quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como o plano, vamos chegar em poucas horas. Beleza, é poucas tá. horas. Mas a gente sabe. É claro. Sobe ver se o perigo passou. Vamos dar uma olhada. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Oh, meu tals Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garota. Toma cuidado. The Last of Us e o que acontece? É Espero que vocês estejam curtindo essa gameplay. Porque eu não tô, tô zoando, tá massa pra caramba. Mais ou menos isso, o caminho a te ver na próxima gameplay. No mesmo canal, na mesma estação, do mesmo YouTuber. E vamos compartilhar esse vídeo!